o seguinte, meu irmão, o Corinthians vai ganhar ou não vai ganhar alguma coisa? Pode falar, porque eu fui contra o ganhar seu pensamento. Ganhar o no, no ano? No ano. Só se for disputar a Sul-Americana e pode é. ser. A Bengala já foi. Porque foi se sair do... Vai em terceiro da Libertadores ele vai para Sul-Americana. Aí pode ser. A Bra... Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, esquece. Não vai ganhar. E o jogo de ontem, se ah. você tá certo que o Remo é maior que o Ituano. Só que o Remo tá na Série C e o Ituano tá na Série B. Então o Corinthians foi eliminado por um time de Série B no Campeonato Paulista. Verdade. E tomou dois no time nisso. de Série C. E só não foi eliminado ontem, porque passou uma do lado do Cássio ali. A outra que foi no gol, ele pegou e salvou o Corinthians. Porque se toma 3-4 ontem, um abraço. Não se toma 3 mais. O número Volta 8, mais. como é que chama? Mano? Número 8. Ele, é, é, ele é, tem dois nomes. Né? É, é, é, ele. Ele é bom de bola. Você viu a hora. Ele é bom de bola. Você viu a hora que ele saiu ele... para fazer o terceiro? É que ele não teve perna. Se ele tem perna, ele faz o terceiro Do lance errado de quem? Quem que passou a bola errado? Do Queiroz Que tava de, de lateral E depois foi para o pô O cara que, tá sendo que já foi negociado Não pode jogar Não dá para botar o menino de lateral direito Aí também é muito bom Acho que é o Paulo Roberto <risos> foi substituído Muito obrigado, fiquei feliz Isso aqui vai para o João Se a Luísa quiser também eu dou para a Luísa viajar e, Luiza? Se a minha filha quiser eu dou para a Luísa é o seguinte, obrigado Nike. Pode mandar quatro, viu? Que eu tenho quatro filhos. A e Luísa os quatro já tem... falou o que quer, já. Hã? A Luísa já falou que quer. A Luísa quer? Tá bom, Luísa, é sua camisa. Tá bom. Então é o seguinte, eu vou dizer uma coisa. Fábio Santos, eu adoro você. Mas tem hora que tem... as pessoas têm que ajudar. É. Gil, eu amo você. E você é ídolo, você tem, você tem que ser ajudado. O Bruno Mendes, gente, Não. ele já é mais ou menos de lateral. Então, aí eu troco os três meio-campistas. Aí eu deixo os caras expostos. Quando eu deixo o time exposto, o que, que acontece? O que aconteceu no primeiro gol? Veloso, você, souza Maravilha. Primeiro você, Maravilha, né? O que, que você pensa do Corinthians? Já passou do 1.0, tá no ponto 8, regressou, tá igual o meu Twingo do Bechar 0.9. Eu... Mas esse Twingo é tá bom. Tá bom bilhete. Não, mas é bom também. Agora, o Corinthians agora. Parou no 1.0 mesmo, porque o campeonato paulista é, seria aquele campeonato tipo Bengala, porque era até que era a desculpa, a pré-temporada foi péssimo. Uma coisa é certa, Neto: esse negócio de analista de desempenho é que nem comissário de bordo, né? Ele está lá, mas ele não é para comandar o avião. Mas ele é importante, Maravilha. Não, mim. mas ele fica só lá, conversa. Não, tal. Maravilha, não, mas o um problema. Conversa, ele não pinota, Ele sabe, só. ele está tá treinado para isso. Não, mas... Então, ele serve um mas café. se preciso Não, mas se, se o piloto. Precisa... Não, Não vamos... maravilha, eu vou te ajudar. Mas se o piloto tiver algum problema, os comissários, o chefe, ele tem a capacidade sim de, de, de pilotar o avião. Ah, ah, aí se tiver com paraquedas eu pego e salto, porque a chance que vai cair é ajudar, 99%. Né? Ora, Neto, é... e toda vez que eu vejo o Fernando Lazo, é aquele papo que cansa cachorro. Qual é? É, porque, e ele fala bem, aquele discurso maravilhoso, mas comissário de bordo não é para ser piloto de avião. Ele não, não dá, ele não dá. Aí é porque nós fizemos... Uma coisa inteira a outra, né? É, uma coisa é... você fica só dentro do avião, você não vai pilotar o avião. É o negócio de você ajudar, participar, olha... Maravilha, porque, oh, o comandante, já tive várias, isso. várias aeronaves que foram pilotadas por comissário de bordo porque o piloto se passou mal. É, que, é... que deu sorte, deu sorte. Agora, eu não queria esse cara pilotando <risos> o meu avião. Tudo bem, que deu sorte, mas eu não gostaria de passar por esse medo. Pode ter existido, claro que isso pode ter acontecido. Eu não sou o contrário. É que nem você ter aquele arquiteto, né, também... Arquiteto de interiores, viu, Neto? Que nem você ter arquiteto de interiores. Calma. Arquiteto... Calma, não, calma, mas eu... lá. Calma. não mas eu sei que teve isso daí, tudo bem. Mas eu não gostaria que ele pilotasse. Eu não quero ver. Agora, olha, então, agora, olha ali o, o, o Lázaro. O Lázaro vai lá daquele discurso. Ora, infelizmente, o que nós projetamos... Nós não executamos. Mas isso ele fala todo jogo. Nós projetamos, nós não executamos. E o Corinthians não consegue ganhar a partida fora de casa com esse detalhe que tem que fazer isso, tem que projetar, é que nem. Mas comissário de bordo, aí protestar por quê? Sim, Neto. Tô... Eu tô eu tô ele não chegou em Belém ainda. Calma, calma eu tô até em Belém. Não chegou? não chegou nem em Belém ainda. Ele está no voo ainda. Ele está no voo ainda. Calma, que eu tô no Calma, Porque a minha cunhada Juliane. Ela foi comissária de bordo e ela foi a chefe. Ela sabe pilotar, Maravilha. Eu sei, tudo é? bem, mas eu não gostaria que pilotasse o meu avião. Não tem nada você tem contra. Você certeza do que isso você Isso tá pode falando. acontecer, isso é verdade. Eles estão aqui preparados para isso. <risos> pode descer o avião, pode aterrizar o avião. Tudo isso é bonito, Neto. Né? Eu acho legal o que o cara pode fazer. É que eu quero Dois fazer... Um... Remo, é, Dois a um por Maravilha. Agora eu quero a zero. fazer a diferença. É, então chega a Você e... tem um cara, por exemplo, você fez... Aquela sua mansão, aí você contrata aquele cara, arquiteto de interiores. Calma, já, já e ele já trocar, trabalhou. Ele, Gol do Remo, maravilha. Espera, calma veloso, aí ele já trabalhou com um cara experiente. Você fala, então eu falei, vai revolucionar a minha casa. Gol do Remo, maravilha. É. Aí o que que vai Mais acontecer? Um. Aí ele pega a sua geladeira. Ele coloca, por exemplo, na sala. Aí o micro-ondas, <risos> ele coloca no banheiro. A máquina de lavar, ele coloca no, na quarto. Sua, tipo, no quarto... No quarto, você lá deitado, isso é isso. a máquina... Então, o é que, que, é que é isso? É, porque ele é um cara ele, que ele ele quer inovar. Você quer dizer que o Fernando Lázaro é tipo? É isso. Então, o que, é que ele faz? É isso que você quer dizer. É isso que eu quero dizer. É. Ah, então, sempre. Então, assim. Aí os caras. Pegadinha, pegadinha. Fica... o cara tem um salário altíssimo, fica 25 dias. Sem fazer nada. A mesma coisa. O cara viaja de primeira classe, já né, ganha um salário altíssimo. Claro que talvez eles mereçam nem todos. E aí chega no jogo. Aí o que, que eu faço? Com a minha inteligência. Poupa o time. Eu ainda vou poupar jogadores. Poupar o time. Quer dizer. Um campeonato que você já tomou uma paulada, perdendo em casa, foi uma vergonha com o Ituano, e aí eu vou poupar os jogadores. Nada contra o Remo, hein? Não, o Remo não. Porque o, o, o remo, remo é clube é grande, grande né? irmão, eu gosto do Remo. Sei, mas um time como o Corinthians, como Não Palmeiro, pode poupar. Não pode, né? Então vamos lá. Vocês jogaram bola, vocês, vocês brigavam pra jogar. Não, isso, não, ó. Hoje não, os caras brigam pra não jogar. Vou falar com você, pra jogar bola hoje, eu tomo infiltrações nas costas, nos tornozelos, Pô, pra eu poder jogar futebol, pra eu poder estar tá de pé aqui. Meu irmão, poupar o jogador. depois, aí que eu vou te perguntar pra você, Veloso e pro Souza. Eu poupo. Aí eu perco de 1x0. Aí eu coloco os caras na fria. Aí os caras entram pra correr na subida já. Na sub... né? E toma o segundo gol é, logo é. em seguida. Você poupa os caras no primeiro tempo, quando entra já tá 1x0. Quer dizer, aí já foi. Sim. Aí o que o Roger Guedes podia fazer, o Fagner podia fazer, o que, que ia mudar num jogo que já estava com a vantagem para o Remo, jogando em casa, com a torcida apoiando. Olha, o Corinthians escapou de ser desclassificado ontem. E eu falei ontem, que não justificava você ir você para mesmo com o time reserva. Isso é um absurdo, porque velho. Porque o Corinthians foi desclassificado do Paulo. Ele estava parado. Mas que cansaço é esse? Que cansaço é esse que os caras estão tendo, que estão tendo que ser poupado, se eles não estão jogando? Bota os caras em campo. É eliminatório. O Corinthians vai ter que fazer um esforço aqui agora para reverter uma situação que não precisava ter acontecido. Tem ganhar de três. Ganhar é. de três então, para eliminar Vai poupar, normal. será, também no jogo da volta para evitar o vai. próximo jogo? Vai poupar jogo? agora, né? ah, Pelo amor de Deus, aí também é falta de inteligência, né? É, é. Você não jogar nada... Uma Copa do Brasil que você pode liquidar o jogo lá fora, Não é que assim, aqui, Sabe né? qual a conversa agora do Curitiano, do Cascão? Qual? Olha, mas ano passado contra o Atlético Goianiense, virou o jogo. É. Mas tinha o time completo, né? Mas tem a obrigação então, Vamos é lá. Essa? O que foi acontecer ontem e qual que é a responsabilidade? O que, que o Duílio tem? Ó, oh, vou... Duílio, é o seguinte, fala o seguinte, chama o Lázaro, chama o Luciano Dias, o outro cara aí que eu não sei o nome dele, ó, oh, obrigado, não deu, cara, eu tentei. Porque ou você ganha um ano, olha o meu pensamento, Veloso, eu sei que vocês pensam assim, ou você ganha um ano firme, forte, você não vai para dentro, ó, oh, Dorival Júnior, vem cá, o que você fez do Flamengo, dá para você fazer aqui? Eu duvido... Ele fez do Ceará já, o que Ele tá fez bom. do Ceará, eu duvido que o Dorival Júnior não ajeite o time, não leve o, tito, o time para o título, eu duvido, mas tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Paulista já foi, viu? Porque já foi o Paulista ah. e pode ser Copa do Brasil. Pode. Ou você vai, com o seu pensamento, seu, do Alessandro, não, Tá tudo bem. A gente vai ficar com ele e vamos ficar com ele até o final. Aí, cada um pensa do jeito que ele quiser. O que, que você pensa, só? Eu penso que, assim, se ele vai ficar até o final, precisa mudar... Pra... Primeiro, a mentalidade dele. Jogador, se você tem um time completo, independente de onde você for jogar. Agora, se fosse uma final, que fosse disputar no domingo... que o Palmeiras, é meu irmão, você foi muito é. bem, Souza. Palmeiras botou o Rony, conversou com o Rony, você vai jogar a final. E nem jogou tão bem. Gustavo Gomes jogou com corte é, na meu irmão. cabeça. O Gustavo Gomes tá com... jogou... O Dudu, o Dudu e o... isso, o Rony. Pô, vamos jogar, depois ele operou. O Veiga? O Veiga Tava machucou, bem. ficou machucado, ficou Mas com a cocheira. Aí... Os, os jogadores do Corinthians, vocês pouparam os caras. É a mesma coisa a banda de me poupar. É. Me poupar pra quê? Pra quê? Se eu não tô doente. E quando eu tô doente, eu vou pro hospital. Eu, acho que, o grande, eu acho que a grande conversa que tem que acontecer é com o Duílio né? E, esse e o ob... Lázaro... É esse o objetivo? Eu é o objetivo? Ó, Lázaro... Oh, Lázaro. Pô, quando tiver todo mundo, coloca todo mundo pra jogar. Não mas é por que ele não fez isso ontem, cara? Não faz sentido, porque assim, ó... Não, e quando... ele levou os caras lá, pô. É. levou os caras mas, a lá pra Belém. A cara, viu? você <risos> cansa mais. Se o jogador fosse macho mesmo, se o jogador falasse a verdade, cansa mais você ir pra Belém, ficar no hotel, não jogar... E voltar para São Paulo do que jogar. E o cara fica bravo. O cara que o não cara cansa que é mais. E o cara ela que ela é né? só engorda. Só comendo. cinco refeições cara. por dia. E o cara que não joga. O cara que é titular. Então desses viaja. Aqui. Que ele, ele viaja fica bravo. lá. Aí e o cara joga? chega lá e diz assim: ó, você vai ficar na reserva. É? Você, eu não vou usar você. Você toma dois e coloca o cara no jogo. Poupa, o cara como? tem que fazer uma força. Aí o cara fala dobrada. assim: vai de novo. É. Aí eu quase vai expulso o Fagner na chegada que ele ah, deu. Foi. Aí teve um lance que ele ficou quietinho que quase saiu o gol do, do, do o Santos, sabe? Mesmo? Que que confusão. Para dentro, dentro do clube, você acaba, você acaba trazendo uma pressão desnecessária. E, por sinal, é ano político. Novembro tem eleição. Tudo isso, ó, aflora e, lá dentro. E a Copa do ah, Brasil Fernando é importante financeiramente para o clube. Lógico! O Corinthians... Pode se ficar se... Chegar nessa terceira fase. Não, se... Meu Deus do céu, você é vergonhoso. Aí, não vai falar que não falou, porque eu estou comentando... Como comentador, como comentarista, como analista, como apresentador. Veloso, Souza, Maravilha, cada um é na sua. Você tem Dorival Júnior, você tem Dorival Júnior e você tem Dorival Júnior. Ele é o cara mais certo para chegar e tomar conta. E nunca dirigiu o Corinthians, porque ele já negou três vezes dirigiu o Corinthians. Três. Porque não deu para ir. Ele é o cara. O que... E vou falar... Se demorar, se demorar, vai ter problema com o Fábio Santos, com o Fagner, com o Gil, com o um elenco que não tem mais o Renato Augusto, porque é três meses, vocês acham mesmo? Pô, e outra coisa, eu fiquei 25 dias tratando o joelho dele, certo? Isso é uma, uma tese minha, hein? Não é médico, não é ninguém não, hein? Sou eu que estou falando, e eu sou responsável pelaquilo aquilo que eu falo. Pô, eu fiquei 25 dias. Pô, um lance assim, ó. Já me machuquei? Um lance assim. E ele ainda tira o peso. Eu preciso operar? Será mesmo? Será mesmo? Daquele lance? Não, talvez a primeira. Aí você vai fazer conservador, né? Aí você vai fazer um trabalho conservador, aquelas coisas todas. Aí no primeiro lance que ele faz assim, ó. Assim? Eu que, não, eu que tenho artrose nos tornozinhos, eu pulo, velho. Aqui, ó. E aí ele tem que operar o joelho? Tá bom, legal.